How long, how long will I slide, I separate my side. I don't, I don't believe it's been It's in my throat, it's all What's up, learners? Eu sou o Junior Silveira, sou professor de inglês. Welcome to one more class. Welcome to one more video. Today we're going to study the course, o refrão da canção, song, Other Side. Other Side. Other Side. The Red Hot Chili Peppers. House Peppers, não é Red Hot, beleza? Aqui no Cante Direito você aprende a cantar direito o refrão, o chorus das suas canções favoritas, sem enrolação, sem usar muitas palavras técnicas, sem muita frescura, aqui é na raça, a gente aprende aqui na raça, aprende cantando, beleza? Até porque eu só falo um monte de termo técnico aqui, que a gente não vai entender também não é objetivo e acho que vocês nem estão interessados, não é verdade? O refrão dessa canção é bem simples, é bem tranquilo de você cantar. O vocalista ele usa muito, ele prolonga muito o som de algumas palavras, né? Então é bom você prestar atenção nisso, beleza? How long, how long will I slide? Aqui ele fala how long, how long, e não Hello, Hello, como eu pensava quando eu dei essa música pela primeira vez lá atrás. E acho que você também pensava, né? Não é Hello, Hello, é How long, How long. Eu acho que eu você não vai dormir hoje de noite, né? E aí tem a pergunta com o Will, que você já sabe que tem que fazer o change change, tem que inverter, não é verdade? Will I slide? Will I slide? Will I? Will I slide? <risos> ok? Eu não vou dar tradução aqui não, né? A tradução você vai ter que procurar por aí. Vamos lá. Separate my side Olha só! O side, como ficou grande, né? Side Então Separate my side I don't O T do don't é quase imperceptível Você não vai ouvir enxergar Você não vai ouvir ele completamente, né? Então, ó. I don't Eita, errei. I don't, I don't believe it's been. I don't, I don't, be, I don't believe, viu? I don't believe it's been. O bed virou bed, presta um cabrito, bed. Slid in my throat, it's all. Então, Slit in my throat, it's all I have, it's all I ever Nossa senhora, meu Deus, eu tô cantando tanto que tá quebrando até o vidro aqui da minha janela. Pelo amor de Deus. Desculpa, learners, I'm sorry de estragar aí o seu celular, o seu computador, os seus ouvidos, I'm sorry. Então, para concluir, how long, how long will I slide? Separate my side. I don't. I don't believe it's bad, slit in my throat, it's all I ever, ok? All I ever. Na hora que você praticar bastante, depois que você ouvir muito, repetir bastante, no começo você vai ficar... Depois você vai melhorando. Você vai conseguir cantar esse refrão tranquilamente. E vai até se acostumar a pronunciar, de repente, frases que tenham essas, essas, essas palavras naturalmente. Por exemplo, will I slide? Quando você fizer perguntas com will e com I, né? will I, já vai ser assim, will I. Outro exemplo, quando você usar don't, você vai se acostumar a não pronunciar tão forte né? o T. Né? Don't. Don't. Não. Don't. Don't. Bem sutil, né? Don't. It's all I ever. It's all I ever. Também é um outro exemplo. It's all I ever. Né? Viu como a música é importante para o seu aprendizado? Pra você ir né, se acostumando com pronúncias, palavras diferentes e soltando aí a musculatura, né? Agora que você captou a ideia desse refrão, está na hora de você me dar um, um tostão da sua voz. Cante comigo direito, cante direito o, som, o refrão, o chorus da canção Other Side, Red Hot Chili Peppers. Are you ready? Let's go! Hello, hello! will I slide? Separate my side? I don't, I don't believe it's It's in my throat, it's all I have ever... Like nesse vídeo pra ficar feliz, não se esquece de se inscrever neste canal, ative o Belzinho Porque, aqui ó, Belzinho apareceu aqui, ó, porque ele quem vai te avisar quando uma aula nova estiver no ar sei lá em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Júnior Silveira, assista os meus stories, ok? Os stories de inglês, de inglês, de inglês mais criativos e divertidos deste Brasil. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que, que você achou? Você sabia que o começo dessa canção o, o cara falava how long, how long e não hello, hello? Você sabia disso? Coloca aqui embaixo nos comentários, porque eu não quero passar carão, não quero passar vergonha sozinho. So that's it for today, learners. Thank you very much for watching. E lembrem-se, todos vocês, see you around. Heard you voice through a photograph Thought it out and brought up the past Once you know you can never go back I've got to take it on